Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje eu trouxe dois convidados para a gente poder falar sobre as primeiras impressões aqui na Irlanda. O que, é que acontece? Os dois vieram fazer intercâmbio. O João já está aqui há uma semana. E um dia. E um dia. E o André? Quatro dias. Quatro dias. Então eles vão falar um pouco sobre as primeiras impressões e alguns perrengues que eles passaram no aeroporto para chegar aqui na ilha. Você não é canal, não se esqueça, já inscreve-se inscreva-se, mas você já sabe o que fazer gente, nós estamos na internet a gente sabe o que a gente faz aqui, deixa o seu like já compartilha com a galera que tá vindo pra cá ou que tem dúvidas e quer saber essas novas experiências, como que foi André? você já é um rapaz que conhece um pouco da Europa já viajou um pouco uhum. fez uma eurotrip, fiz uma eurotrip fui pra quatro países antes de chegar aqui em Dublin e o último que eu fui foi Barcelona, que eu uhum. fiz a escala pra, pra vir pra dentro, você passou então, um dia por lá? Sim, passei três dias em Barcelona e peguei um voo direto aqui pra... Mas Dublin em si você nunca tinha vindo? Não, primeira vez na ilha. E como que foi os primeiros momentos assim, a hora que você chegou? O que você achou do clima, da, das paisagens, das pessoas? Olha, eu cheguei e estava sol. Olha então... que menino bem <risos> recebido, gente. Eu fiquei feliz por isso, porque eu estava vindo de lá, que estava muito frio. Né? Barcelona não estava frio? Não, Barcelona estava agradável, mas não tinha muito sol. Quando eu cheguei aqui eu vi o sol, depois de 20 dias de nossa, viagem. então foi bom e gente, isso não é comum se você <risos> conhece Dublin, você sabe se você vê o stories lá do Maria Quer Viajar você vê que o céu é cinzento quase todos os dias e a gente ainda tá no inverno, o André foi muito bem recebido ele amou ter você aqui você teve algum contato com algum irlandês? Ou você ainda está nessa fase de procurar acomodação? Estou na, na fase de acomodação Que é a fase terrível, né? desespero Vai dar tudo certo E... Então você já falou do clima, já falou das pessoas e do, do ambiente. O que, que você achou das paisagens, das construções? O que, que você achou da cidade em si você que já conhece outros países? Olha, é bem diferente do, do sul da Europa. A arquitetura é diferente, uma paisagem um pouco mais rústica do que a Itália. Você sentiu França. que é mais interior? Como você eu sentiu senti essa apagada? Mas... Se ah, eu também tenho essa impressão. Eu viajei pouco, mas eu tenho essa impressão aqui que Dublin tem essa coisa mais assim, interior. Que lembra mesmo. um pouco medieval, é. foge um pouquinho da. Toda a esquina a gente esbarra uma casinha. É né? eu, tô... é, eu acho fantástico isso, velho. Tipo, cada esquina, cada bairro que eu vou, eu descubro uma coisa nova, uma novidade, uma coisa que eu nem imaginava que encontrar, assim. É loucura. E a sua primeira viagem internacional foi a gente fazer e intercâmbio aqui? A primeira aqui. viagem internacional foi aqui. E qual foi o seu primeiro impacto? Desci do avião? Frio! frio. <risos> Cheguei com uma jaqueta que eu comprei no Brasil, assim, que tipo, achava que ia estar preparado pra tudo. Não esquentou? Esquentou... Né, vou um palavrão aqui agora, mas tipo, porra nenhuma mesmo. <risos> Eu cheguei sentindo um impacto, muito vento, muito frio. Então você já deixa essa dica, não é interessante é. comprar roupa de frio no Não, Brasil. tipo, traz uma não. só pra chegar e tal, porque é muito frio. Se você chegar sem, sem nenhum agasalho, você vai sofrer um pouco no, no, no primeiro dia. Se você chegar durante o dia, você ainda não consegue sair e comprar alguma coisa, alguma roupa, mas se você chegar à noite como eu cheguei, já é mais complicado. Você comprou tudo aqui, as suas roupas de frio? Comprei tudo aqui. Agora você tá confortável, já eu Você todo... Já ganhei o cascó do André... <risos> agora tô de boa e você foi em algum pub? O que você achou? Dos... Cara, eu fui, tipo, eu tô deslumbrado com isso aqui. Eu já fui em três pubs. Fui num pub que é, tipo, tip, tipicamente irlandês. Uma galera bem diferenciada, uma galera muito receptiva, muito tranquila. Só rock. O estilo da, da música do pub era só rock. Fui no australiano também, que é... Eu fui numa balada brasileira. Que eles fazem um dia, uma noite brasileira, só com música brasileira, pagode. Um é australiano. Isso. Pagode, samba, funk, tem música ao vivo. Você se sente no Brasil, nem parece que você tá aqui na né, Irlanda. Olha só, né? Tipo, você, você se esquece por, algum, por alguns minutos que você tá fora do Brasil. E o público você tá... dentro do pub, a maioria brasileira, não é com, com certeza. E o supermercado? O que vocês acharam do supermercado de, de Dublin? Muito barato. Barato a alimentação? Barato. O industrializado em si é barato. Agora eu não sei a parte de. Orgânicos. Orgânico. É uma reclamação um pouco grande, assim, o pessoal fala que dubl engorda, porque as coisas mais, essas besteirinhas são muito baratas, e você tem acesso a congelados, essas coisas que são mais práticas de comer. E o intercambista ele tá sempre com pressa. Um então... pouco hum. Mas assim, é uma coisa importante esqueci No geral, se você for inteligente, você consegue comer bem também, porque. Tem muita coisa saudável e barata. Eu já, eu já vi em mercado, tipo, frutas, legumes, até tem, tem feiras aqui também, né? Uma coisa que é bem comum no Brasil, que eu não sabia, não, não imaginava que tinha aqui e tem. Que é bem mais barato também do que mercado, né? Então, assim, dá pra você, você pesquisar, se você andar, se você for curioso, dá pra você comer bem pagando muito pouco. Vai, vai da experiência e da vontade de cada um querer descobrir as coisas. Mas, assim, dá pra economizar muita grana no começo, dá pra, dá pra gastar pouco com alimentação. É só ser esperto, tipo Tipo, pra quem bebe muito não é, não é tão barato, né. Tipo, eu assim, tô gastando um pouco com cachaça, né? Mas se for a cerveja no supermercado, ela também é, é no mercado é muito barato. Eu já tomei cerveja da República Tcheca, do não sei o quê, já tomei cerveja de um monte de país diferente Experimentei bebe. um monte de cerveja diferente e paguei super barato. Tipo, 1,59, 2 euros, paguei super barato. Cervejas importadas, entendeu? O que é muito diferente do Brasil Porque no Brasil, cerveja importada é super valorizada né? É, extremamente carinho paga... No Brasil, o pessoal tava mandando foto Nesses dias, cachorraguilhas do pão de açúcar Por 27 reais É absurdo, absurdo a gente compra uma latinha de games aqui, paga quanto no supermercado? Dois euros. É. é. Aqui dá pra você experimentar comidas, bebidas de outros países pagando pouco. É, isso é muito interessante. Mas aí tem que esforçar um pouquinho mais, né? Tem que andar, tem que procurar, tem que conversar com a galera que já mora aqui há mais tempo. Mas no geral, dá pra beber e comer bem aqui, gastando pouco. E você, sobre a questão da estrutura do país, o que você achou? Você achou que a cidade é limpa? Você achou que é organizado? O que você achou dos prédios? Você achou velho? antigo, bonito, feio, como foi seu assim, É os prédios são, são antigos, mas são muito bem preservados. Todo lugar que eu vou assim que eu, que, eu, que eu passo, eu sempre vejo um prédio antigo, às vezes eu vejo um prédio muito antigo, que está em reforma ou que está em, em, em reconstrução, que eles estão é, é tentando refazer a arquitetura original e tal, para não restaurar. perder e é restaurar essa palavra, certo? Mas assim, eu vejo que todo lugar tem, tem algum prédio que tem restaura, restauração, entendeu? Que eles preservam muito as, as, as construções antigas, isso é muito bacana, isso a gente não vê em outros lugares. E sobre segurança, já, eu sei que vocês chegaram há pouco tempo, principalmente no André, só quatro dias, mas já deu pra vocês terem um impacto em questão da segurança da cidade? Vocês acharam perigoso? Acharam que é muito diferente do Brasil? Olha, o que me chamou a atenção foi a polícia não usar arma a guarda, né? A, a polícia daqui. O eles primeiro chamam de impacto de que a gente tem, nós brasileiros medrosos, Paulistas Nossa, paulistas principalmente <risos> Se bem que Goiânia tá se tornando bem perigosa é de São Paulo? Interior de São Paulo Interior de São Paulo Nós somos de Goiânia É extremamente... mudou, né? A gente pode ver na evolução dos anos o quanto que Goiânia se tornou perigosa Muito perigosa Não era assim como era Criança. Não dá pra ser na rua e se sentir seguro, principalmente à noite. E aqui, eu te cortei, André, como é que você tá? Você viu que a, a polícia daqui não tem arma, isso chamou chamou atenção? Chamou atenção, porque passa uma segurança, passa uma ideia de um país seguro. É, é se a polícia não tem armas, você fala que não, é, aqui, não é, aqui, eu vejo, aqui eu saio, tipo, eu volto, às vezes eu saio, volto dos pods duas, três horas da manhã, eu vejo Muitas mulheres na rua, andando, mexendo no celular e tal, ligando pra alguém. Na rua? Na rua, sem preocupação nenhuma. A gente passa do lado e tal, passa do lado delas. E assim, todo mundo tranquilo, todo mundo se sentindo seguro mesmo. É bem diferente. E aí, como que foi André? Quando você chegou aqui na Irlanda, o avião pousou o que aconteceu? O avião pousou taxiou, abriu a porta. Olha que a escada encostou sobe quatro pessoas da imigração no avião. Dentro do avião? Dentro do avião. Isso nunca aconteceu. Toda vez que a gente vem pra Dublin, mesmo quando a gente veio do Brasil ou quando a gente vai pros países vizinhos, a gente só tem contato com a imigração lá naquela salinha de vida, depois que desce tudo. A imigração entrou no avião, você tava lá? Entraram no avião com a lista de passageiros do voo. Que aflição, eu e já pra, ia ficar nervosa. Pra descer o avião foi conferido o passaporte com o passaporte. Então se você já tivesse errado, eu ficava dentro do avião, né? desci? Já ficava dentro do avião. Nossa, que desespero. A gente sabe que a gente tem a documentação, sabe que tá tudo certo vai dá aquele frio na barriga na hora, né? Vai correr, abrir mala pra pegar mais documento que tava dentro da mala de mão. Nossa! Porque que tava que... com o passaporte na mão, achando que só iria passar uma na... direção normal. Eu apresentei o passaporte, os documentos desse avião, fui pra outra imigração, onde que é a padrão, a é da, padrão, salinha da salinha de vidro, pegaram os meus documentos, fizeram um monte de perguntas e liberaram Nossa, mas tinha nervoso? Três meses? Três meses. Mas... O seu visto foi, foi de turista. turista. Né? Ah, sim. Turista. Mas aí você conseguindo. Você, você, você com o visto de turista, você conseguiu é, é, fazer matrícula na escola e tal, de boa? pra conseguir tirar o DRB? Não, é. E, inicialmente enfim. todo mundo entra com o visto de turista, depois você entra com o processo de. Ah, de... é? É o inglês. <risos> <Não> sabe. <risos> <risos> tá, e aí. Nossa, que aflição. Eu já tinha ficado nervosíssimo ali logo de cara. Já bateu um. Um medinho ali na hora, talvez. Comigo eu falar, já foi diferente, foi mais tranquilo. Eu descendo o avião, fui direto pra, pra, pra sala lá de imigração, de que é, tem a fila, a fila de, de europeus, de pessoas que residem na Europa, que já tem um passaporte europeu. Tem uma fila de migrantes, né? De, de, de quem. Não mora não na, na, na União Europeia, no caso. É, europeus e não europeus. Isso, europeus e não europeus. Aí comigo foi mais tranquilo, mas eles os documentos e tal, e aí, depois de checar os documentos eles passam o endereço de onde você vai tirar o documento, que é o IRP, mas foi bem tranquilo, bem de boa, não tive dificuldade nenhuma não. Teve essa parte do, do aeroporto, do, do, do avião, de checar passaporte e tal. Disso. Não. Pra você André, foi mais fácil porque você tem, é, você já teve toda uma dinâmica, tipo, você já sabe inglês, seu inglês já é intermediário. É você consegue se virar, você já entende o que as pessoas entendo, falam. Entendo, mas tem aquela que e não falar E como que foi o seu? Porque você não sabe como é que você passou na imigração. Mímica. Mímica? <risos> não, mas assim, eu já entendo um pouco, cara, da imigração falava e tal, ou... Eu estava trabalhando lá falava e eu consegui entender algumas coisas. E o que ele falava dava para entender de boa e eu fui, fui tentando explicar para ele da minha maneira também. E ele entendeu e deu tudo certo. Não teve nenhum nenhuma empecilho assim grande. Não. Agora conta pra gente uma coisa que eu tava doidinha pra registrar esse vídeo pra todo mundo saber todo mundo sabe, quem acompanha o canal, quem já acessou o blog do Maria Quer Viajar do N26, que é um banco alemão, né, que é muito fácil pros os intercâmbios abrirem conta é um banco completamente online, não tem agência, etc e tal é, pra você abrir a conta, na época que o João abriu, precisava você fazer uma entrevista por celular eles ligam lá a câmera, tá tudo explicado lá no blog como que funciona essa entrevista só que a entrevista é toda em inglês e o João fez mesmo assim na raça. Como é que foi essa experiência? É uma, de... é uma vídeo chamada, né? Que eles fazem. Eu, eu solicito a vídeo chamada, eles respondem. Eu consegui abrir a conta no N26, tipo, eu tive que fazer umas Umas 20 chamadas no menino. Umas, umas 20? Mas aí o que aconteceu? O pessoal falava inglês e não obrigada? A, a dificuldade era o quê? Era, era o inglês. Inicialmente era o inglês, porque eu não entendia as perguntas. Depois eu fui começando a entender a ordem das perguntas. E tem alguns agentes que falam espanhol também. O Paul de lá fala inglês, espanhol e alemão. Né? Mas assim, é, você conseguindo entender a ordem das perguntas, você consegue, você consegue fazer tudo o que eles te pedem, entendeu? Tem, tem que ter uma internet boa também, porque senão eles não conseguem carregar a foto que eles pedem para tirar de você, do passaporte Então é, tem que ter uma internet boa, tem que ser um local claro Mas assim, depois de muita tentativa eu consegui, não pode desistir na primeira vez, nem né? na segunda, nem né? na terceira mas você falou aí que foram tentando. 20 tentativas mais ou menos O que, que acontecia quando a tentativa não dava certo? A pessoa desligava? É, tipo, quando, quando a pessoa não conseguia entender o que eu tava falando Eles desligavam, falava que não tava entendendo, que era pra ligar de novo e tal Às vezes era um problema de conexão de internet, que não, não conseguia carregar a foto As fotos que eles tiram do passaporte, que eles tiram da pessoa Então assim, eram vários motivos, entendeu? Então, primeira Algum vez. Algum atendente chegou a desligar na sua cara? Vários. <risos> eu já tinha desligado na cara de vários também. Você desligava então, também? Desligava. Então, eu não entendi. Quando eu vi que era o mesmo, a mesma pessoa anteriormente que tinha falado comigo, eu desligava na cara, pra não ter que. Ir. Repetitou, trouxe, de novo. Desligava na cara e tentava ser atendido Mas no final deu tudo certo. Foi bem tranquilo, foi de tipo, boa. E assim, o banco é muito eficiente, é muito bom. Funciona uhum. mesmo. Pra quem quer comprovar os 3 mil euros e não quer usar o VTM, né, que é o cartão pré-pago, você compra aí. As compra. taxas são bem mais As taxas paga. são bem mais altas. Pra quem não quer usar essa forma, quer economizar dinheiro, é uma saída incrível, assim, maravilhosa. Você comprovou os seus 3 mil, assim? Dessa se forma. Passou na imigração, não é, não só eles a... aceitaram o tira... Estado? isso aceitar o extrato é, tirei o extrato online entre, entrei na minha conta tirei o extrato tudo sim é importante trazer tudo, tudo impresso. Não só no celular, não só nos aplicativos, mas tem que trazer tudo impresso e mostrar na imigração e ficar tranquilo, ficar de boa. E no avião? Você contou que o que você tava contando pra mim é a questão da alimentação no avião. Você tava na é, dúvida. Passei, eu quando eu vim eu passei esse aperto. Passei porque... fome no avião, porque eu não conseguia. Passei fome, eu comi umas comidas meio estranhas assim, porque não dá pra escolher muita coisa, né? Às vezes, é, tipo, é, eu pedia o que o cara do lado pedia também, né? Mas o cara pediu um negócio que eu não gosto. Gostava, mas eu comia de qualquer jeito também. Né? A gente passa um pouco de aperto, mas no final tudo certo. Vale a pena, é história pra contar, né? É sim. história pra contar, tô tranquilo, tô feliz, comi comidas diferentes também que eu comi na minha vida. Você jamais me pedir isso, comi... você soubesse? Não, é, eu sim. na verdade na verdade eu comi até bem, porque o, o serviço de bordo é bom. Né? Você lembra pra qual companhia é... Eu vim pela Avianca pela até, até Londres, do, do, do Brasil, de São... eu saí de São Paulo, de Guarulhos até Bogotá, Bogotá até Londres pela Avianca. E, de, de, de Londres, eu vim pela British. Mas foi bem tranquilo, bem de boa. Só na, na British que eu não consegui pedir comida. Eu não consegui me comunicar mesmo. Fiquei, porque eu, mesmo. É, e eu, eu fiquei com um pouquinho de vergonha de pedir e tal, mas eu vi que o serviço de era bom também. Mas agora só tem mais nada. Não, agora na, na, na próxima agora eu já vou usar o mostra então eu lá pra ela, ó, é danada Olha aí gente, ó, o segredo é não ter vergonha Não ter vergonha, é. tem, que, tem que ser carudo Tem que ser caro do mesmo Tem que meter a cara e sem medo de ser feliz É, é desafio, tudo é um desafio e Cabe isso. também, minha né, Maria? ressaltar Que dentro da Europa não serve comida Nos aviões, a não ser que você pague Por elas É verdade, quando a gente viaja de Dublin Por exemplo, algum país aqui da Europa Não é igual o Brasil, que se for almoço Vocês vão servir almoço, jantar Jantar não, você fica com fome então você pega a revistinha deles lá, tem os valores, você paga. Não são valores assim. Normais não, é bem salgadinho Eu, por exemplo, eu faço uma refeiçãozinha, um lanchinho Antes de ir pro avião, que aí eu fico sem comer no avião Um deles, como de novo, para deles, é Uma dica, né, valiosa Porque é é, se você entrar no avião com fome, meu querido Você tem que pagar lá na hora Você tem que ter o seu dinheiro lá trocado O cartão, eles aceitam o cartão também E não é igual pro Brasil, que a gente ainda reclama do Brasil ainda Reclama do lanchinho da TAM Nossa, eu reclamava da azul lanchinho da azul era triste nossa. Aquela. Gominha. Gominha do cara. Gominha de avião. Gominha de avião horrível. Gominha <risos> Mas eu gosto, é bala de gelatina, não, não é? Não. Eu não amo bala de gelatina, mas eu tenho a bala da arte fativa, sou feliz. <risos> mas então é isso, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Sobre tipo ah, as é. primeiras impressões? Você já é um irlandês, nata tá? já tá tô, na, na paz. Já tô, tipo, satisfeito, tranquilo, tô feliz. Só de ter cerveja boa hoje eu já tô feliz na vida. Você achou diferente a cerveja daqui do Brasil? Muito, muito diferente. A cerveja mais importante. Mais importante. Corpada, mais saborosa Para quem gosta de cerveja, isso aqui é um paraíso Ah, é? Sério Olha um aí, olha os amantes de cerveja é, Você gosto... achou a cerveja daqui melhor que o do Brasil? Nossa, vou parar. É muito diferente Muito melhor Eu gostei dos vinhos daqui Que é tudo baratinho Tudo aqui é melhor, né? Nossa, apaixonou ainda, <risos> gente Olha só Não, eu ainda sinto falta do meu piqui Da minha pamonha, do meu guiais mas ai. a gente vai, traz E pede pra galera que tá vindo trazer pra Vocês também podem trazer o piqui Traz para gente, a gente não acha ruim não, pode trazer. Saí, por favor. Nossa, açaí! Tem açaí no brasileiro, nos supermercados brasileiros, mas são só aqueles congelados, sabe? Aqueles potões é, de piqui congelado. Piqui não tem, né? não achei ainda. Piqui nem conserva. Piqui, Isso. pessoal... Gente, eu... quem, quem for de Goiânia traz piqui, porque a galera aqui pode trazer pra vender que a gente compra. Tranquilo, pode. <risos> anuncia lá no Facebook, vai dar briga para povo comprar o piqui é, de vocês. Traz certeza. e conserva. Tem muito Goiânia aqui também, então faz piqui. Traz, ó. Fala ah, que deu certo. Se eu não acha que deu.